de esta Eso es muchas gracias amigos y amigas del Perú y del mundo tengan ustedes muy buenas noches muy buenos días muy buenas madrugadas para quienes nos ven en en de video y de audio en directo y en también en versión grabada eh, Julio García desde Perú tiene el gusto de saludarlos y de agradecer a todos y cada uno de ustedes la diferencia de tomarse un tiempo para reunirse en torno a los importantes y eh, reflexivos temas que nos trae Escuela de Líderes semana a semana. Agradecer a quienes nos ven en el sur del país, en el norte, en la selva peruana, también a nuestros hermanos y amigos de diversas uh, geografías como Ecuador, Colombia, obviamente Brasil y eh, Chile, Argentina, Centroamérica también y por supuesto en Estados Unidos. ...y el norte eh, de Estados Unidos mexicanos. El tema de esta noche siempre suele ser un tema eh, de mucha trascendencia... Eh, ...desde el enfoque de lo poderoso que puede ser la mente... ...lo poderoso que pueden ser los pensamientos... ...lo poderoso que pueden ser las actitudes... Las decisiones personales que uno puede tomar en torno a una importante área de nuestra vida. La mentalidad de pobreza y la mentalidad de riqueza es el tema que eh, hemos eh, acordado presentar con nuestro invitado esta noche, eh, un destacado líder espiritual inversionista, empresario escritor también pero por encima de todo ello además de ser un profesional de los negocios del marketing, de las comunicaciones por encima de ellos un gran ser humano que enseña con el ejemplo y por ello estamos nosotros muy contentos en Escuela de Líderes de tener la participación de Ronnie Santos en Sao Paulo, Brasil esta noche para esta Escuela de Líderes amigo, maestro y hermano latinoamericano. Ronnie, adelante, los micrófonos son tuyos, las cámaras muchas también. Gracias, muchas gracias, un buenas noches a todas las personas que están aquí presentes. Yo separé un tema muy importante para todos nosotros que estamos aquí en este eh, en este en este concepto de traer una eh, escalabilidad en nuestras mentalidades. Sería básicamente esto, estamos muy atentos a todo, a final de cuenta todo hoy que se puede estar uh, relacionado el mundo, en tanto espiritual, mental, corporal, profesional, físico, en todas las áreas tenemos que tener una actitud y la mentalidad para crear el, un, un, una, uh, una organización basada en conceptos con propiedad y también planeamientos, planeamientos que puedan traer a oportunidade de uma estratégia com uma visão no futuro. Visões com propriedade, com tranquilidade, com serenidade, com boas intenções, com integridade e também, claro, que sempre falo um alicerce pleno e divino que a sua crença Creio que todas as pessoas têm este como um pilar principal para seu desenvolvimento. Então, eu então quero abordar este tema para os vocês. Vou compartilhar aqui minha tela. Eu coloquei na minha tela numa apresentação em português. Para que possa ficar fácil para minha leitura. Bueno, eu vou estar falando espanhol, porque creio que todos aqui são latinos e a linguagem é espanhola. Gracias, gracias, muito obrigado, Júlio. Já estou aqui, então, preparando para compartilhar minha minha planilha de apresentação. Onde estás aqui? Um momentito. Deixa eu ver onde está. Aqui. Deixa eu abrir aqui. Um pouquinho. Só procurar aqui onde está. A apresentação, zoom. Uh, está aparecendo para mim aqui. Ué, por quê? Ah, creio que eu tenho que. Ah, não sei sí, se sí, já liberou. Mas eu não estou achando como, como, como compartilhar aqui. Um, um momento. Deixa eu fechar aqui de novo. Na parte baixa, vai encontrar share sí, screen. Sí, sí. Ah, aqui, share screen. Não, é que, que o arquivo não estava aqui acessando no share screen. Agora, sim, sí, agora está aqui deixa eu só fazer mais uma uma cosita deixa eu ampliar aqui para nós ficarmos mais mais claro um mentido aqui pronto estás estás grande para você não né creio que bem. agora sim agora agora está perfeito na página completa perfeito então estão vendo aqui minha minha, minha imagem aqui atrás eu tenho um grande um grande conceito para mim eh, eh, é as forças da natureza que nos acompanham durante todo esse processo de crescimento e de desenvolvimento e que estão ligadas também a alguma força eh, sobre universal né uma força celestial algo muito importante. Eu creio que coloquei esta foto para que esta imagem me conecte cada vez mais. Com as forças espirituais, para que eu possa ter um, um total controle, talvez uma intuição melhor para estar uh, falando essa apresentação para vocês. Então, isso é para mim um pilar importante. Creio que algumas horas antes de estar aqui com vocês, eu já estava praticamente em um momento de meditação, pedindo aqui as forças para que pudesse receber eh, intuições e, e também estivesse tranquilo, sereno e que pudesse levar a cada um de vocês alguma possibilidade de conhecimento ou talvez, como digo, como como hablo sempre, um bálsamo de, de sabedoria para cada necessidade de cada ser, porque somos aqui também seres espirituais e cada um temos a possibilidade de ser uma pequena fagulha de luz para abençoar e iluminar a todas aquelas pessoas que necessitam de um pouquinho, de uma troca de energia. Afinal de contas, somos energia da matéria em uma grande relação com o espectro universal que faz com que tudo possa se tornar cada vez melhor desde que levamos essa possibilidade às pessoas. Então, essa é a minha grande preparação para começar esta Pequena apresentação com vocês, eu vou minimizar aqui o vídeo, porque creio que fica melhor para a apresentação. Então, a mentalidade de pobreza e a mentalidade de riqueza. Creio que é um grande tema para todas as pessoas, né? A mentalidade de pobreza e a mentalidade de... riqueza São dois tipos de mentalidade, o sucesso, a prosperidade. Assistiremos para poder crescer e nos desenvolver durante um processo de evolução neste planeta Terra. Somos seres primitivos que viemos de uma mentalidade de sobrevivência. Dos nossos antepassados, os, os Homo sapiens, eh, eh, na, no ser pré-histórico, já tínhamos esta tendência de sobrevivência, porque se não tivéssemos esta mentalidade de sobrevivência, punto. mas uma das grandes virtudes da mentalidade em, em, em, em nossos antepassados, na, pre, na no ser primitivo, é que a primeira intuição, creio que sim, foi. Uh, uma das coisas que todos nós até uh, nos dias de hoje a, a, a, a, a, carregamos juntos conosco que é uma, um instinto emocional de medo porque se nós estamos aqui dessa existência agora é porque algumas criaturas de nosso passado verdadeiros animais pré-históricos devorando alguns seres por um instinto de sobrevivência, onde a caça era única, exclusivamente praticamente o valor para se sobreviver. Alguns deles tiveram uma consciência de estar colocando uma medição através da de, de, de, de emoção de medo para se prevenir e assim proliferar esta espécie até os de hoje. Acá estamos, graças a esta primeira atitude comportamental dos seres, e desde tempo atrás, ainda trazemos esta... É, é, é, esta essas emoções muito afloradas dentro do meu, do nosso, em uma era de evolução e, a, ao redor do mundo, pero é e, dentro da de nossa, de nossa estrutura, algo muito importante para que nós possamos desenvolver característica por um... É, temos também outras opções né, que são muito importantes a gente entender que são características que nos trazem aí a refletir sobre tudo que é, de uma certa forma, algo que nos é, emite a, o negativo. E isso faz com que, então, ficamos limitados, tendo um grau de cocriação, um grau de... Por este motivo, limitado, e também do passado e também na criação que hoje podemos ter a possibilidade de muitas ferramentas que possam nos possibilitar crescimento e todas as possibilidades que estamos na realidade dentro de um plano físico em um verdadeiro estudo contínuo para uma vida que também ainda temos muitas coisas para conhecer com certeza neste mundo de grandes possibilidades e grandes também dimensões eu creio muito que há muitas moradas em casa de meu pai, como acredito que não somos sozinhos neste mundo inteiro, neste né? universo. E eu creio que temos muitas, muitas possibilidades de evolução ao decorrer de, de nossa existência cá e talvez existências posteriores. Não sabemos muito bem onde estamos, para onde vamos, mas pelo é isto que é nos refletir que somos possibilidade de algo muito grandioso, de que somos positivos, de que temos possibilidade de conhecimento, de desenvolvimento, de formatar as nossas crenças, dos nosso, a nossa mente, o nosso cérebro todos os dias, e criar novos hábitos, novas possibilidades. Então, para nós... Hoje, eu acredito que mentalidade de riqueza é caracterizada por uma crença de sucesso financeiro e possível também em todas as áreas, que pode ser alcançado por meio de a, a estratégias e também habilidades específicas. Podemos co-criar a todos os dias, podemos estar em constante evolução em todos os aspectos, em toda parte é, é, nutricional, física, mental, espiritual, em todos os lugares, e conseguimos através... Da nossa classificação evolutiva, é, gradativamente conseguir conquistar novas posições. Isto é, para mim, hoje, uma grande possibilidade de, em uníssono, em, em harmonia, criar várias possibilidades ou faculdades, qualidades. De, de, de desenvolvimento em todas as áreas, para que sim, futuramente sempre possa galgar eh, grandes passos a, a, a, na tua vida. As pessoas com uma mentalidade de riqueza tendem a ser mais bem sucedidas em seus negócios, nos seus relacionamentos, eh, prosperam financeiramente têm uma conduta muito bem gerenciada também na atitude. De estar muito bem envolvido em en causas nobres e sociais, em atitudes que envolvem aí uma congregação espiritual, onde estás, pra, eh, de, de, de, de, seja qual for a sua uh, unidade de crença, creio que somos sempre parte de um superior só, e basicamente é isto, e estamos sempre tentando estar ligados cada vez mais a este conceito importante, que são os pilares importantes que definem, de certa forma, uma atitude de abundância e riqueza que prospera em todas as áreas de nossa vida. Geralmente são pessoas que têm uma visão empreendedora, são inversores, são pessoas arrojadas, que querem buscar é, é, dinamismo em todas as condutas, querem estar sempre à frente, são pessoas que estão dispostas a colocar todo o seu tempo e energia e também seus recursos financeiros em projetos e que têm potencial de retorno financeiro, mas também tem muitas outras possibilidades que também estão dispostas a criar. Eu creio que criei aqui numa apresentação voltada mais à área financeira, mas quero falar com, com todos que eh, eh, para mim a mentalidade de abundância se torna algo muito superior a totalmente o financeiro. Creio que financeiro seria parte de um resultado consequente de uma estratégia, onde temos um comportamento de integridade e também de conduta moral, de desenvolvimento pleno. Este é baseado em vários aspectos e a gente tem que encontrar sempre um ponto de referência, um propósito, uma uma, uma, uma missão de vida para estar sempre buscando este conhecimento maior e cada vez mais entender os nossos as nossas eh, eh, fraquezas, as nossas atitudes que não estão de acordo com o um plano universal para que nós possamos entender que a abundância é quanto mais estarmos conectados com o universo e la verdade divina estamos mais próximos ou prósperos em todas as áreas. Você está bem. quando se tem por exemplo uma boa conduta nutricional, uma alimentação que não precisa ser algo excessivo, exagerado, também não precisa ser um santo, mas que sim tem assim uma condição de estar completamente entendendo que todos os conceitos nutricionais te podem levar a uma saúde e uma, uma possibilidade energética através da sua disposição, e isso também te torna rico em alguma classificação. isto pode te dar a possibilidade de ter uma mente muito mais serena, uma tranquilidade em seu sono, que é primordial, uma boa capacidade neural eh, de, de, de desenvolver suas ideias e também a riqueza maior que elas são nas intuições, emoções. Isso também transmite a possibilidade de termos aí uma na conduta. E são pequenas ferramentas que se ajustando em conjunto podem estar sendo valiosíssimas para que possamos lapidar o diamante que é pleno em nossa vida. Yo creo que tiene un micrófono abierto, yo pienso para que pueda simplemente mutar aquí. Ya lo apagamos, ya lo apagamos, Ronnie. Gracias, querido, muchas gracias. Eh, las personas de mentalidad de riqueza, por otro lado, la mentalidad de pobreza, también digo, la mentalidad de pobreza sería un nombre muy específico. Yo creo que la mentalidad de escasez son es más amplia en todos los sentidos porque aborda tema de alguns aspectos de inferioridade ou talvez de, de dificuldade ou eh, pouca habilidade e alguns pontos específicos de que, que temos como fortaleza e que isso precisa ser entendido dentro do nosso próprio interior muitas pessoas se deixam levar por as suas limitações em suas seus medos seus anseios suas eh, distrações Estas são são mentalidades que de, de, de, desviam seu próprio tempo tempo precioso para construir algo que é muito importante porque se deixa levar por, por suas próprias eh, por sua própria mente pensante que pode de certa forma estar te alto sabotando. Isto também é uma forma de pensar no que devemos corrigir mentalmente para que possamos aproveitar o máximo de nosso tempo e com coisas que são produtivas, positivas e que estão ligadas à lei universal de crescimento. Então, a mentalidade de escassez pode ser uma mentalidade que, de certa forma, te deixa presa em muitas situações diferentes que talvez são definitivas para que as pessoas possam ter uma liberdade muito mais de conquistar seus objetivos. Afinal de contas, somos seres perfeitos, de, filhos de um grande criador, que viemos com todas as faculdades, mas as nossas sabotagens são as piores armas e são nossos reveses que fazem, de certa forma, não temos total... Aprovecho em todas as possibilidades de crescimento que temos durante toda a vivência. Isto quer dizer que, altamente, Deus, eh, o, o nosso Grande Superior, nos criou de uma certa forma completamente pleno, perfeito, unipresente, unisciente, e, e, e desta forma temos todas as possibilidades, mas creio que a, a, a nossa conduta de criação, Desde nossas crenças limitantes, que possam ser hereditárias, pessoais, talvez traumas que vieram de, de, de passado, possam também desenvolver alguns bloqueios dentro da nossa mente, mas também a forma de como conduzimos o nosso pensamento nos afasta cada vez mais. Se pensamos de forma negativa, improdutiva, perdemos nosso tempo, ou estamos eh, com a nossa mente eh, catimbada no pessimismo, na. na, na, na no medo, no, no, no, na ansiedade, em todas as coisas que possam te trazer um desequilíbrio e fazer você vibrar numa frequência vibratória mais densa, mais negativa, muito provável que nós não teremos a possibilidade de estar desenvolvendo a cocriação, no crescimento, porque estamos vibrando em uma energia que é completamente uma polaridade negativa. E isto faz com que, então, paremos e observemos. A que modo estamos a viver neste momento? Quais são as nossas atitudes, os nossos comportamentos? O que que está muito excessivo e que possamos colocar em eh, um equilíbrio, numa harmonia? O que que está ah, me incomodando neste momento? Que meu corpo perfeito está necessitando através de uma fraqueza? Como se pode, por exemplo, eh, uma pessoa que tem aí o um vício? Uh, alguns vícios, né, podemos dizer assim. Eu também tive este problema na minha adolescência e creio que algumas pessoas que sabem da minha história que sabem do que eu passei, por isso, eu falo muito desse assunto e tive que perceber que minha vida não entrava em uma força, numa força de, num círculo, na corrente de crescimento, porque eu estava mesmo paralisando o meu próprio, a minha própria fonte de energia cocriadora. Então, temos que pensar desta forma e analisar o que queremos realmente de um propósito em nossa vida. Se temos todas as riquezas possíveis na nossa vida, por que, de fato, agora não estamos plenos de uma riqueza? Quanto de, e, e, e o que realmente está fazendo uma grande diferença dentro da minha mente, ou talvez nos meus comportamentos, que são responsáveis por eu não conseguir conquistar aquilo que realmente eu mereço mas eu sei que mereço, por isso ainda não conquistei, porque o universo, ele é pleno a energia de cocriação, de prosperidade, de abundância, é algo que está relacionado a totalmente à verdade, aquilo que é íntegro, aquilo que é completamente sólido, é, sutil e também de uma certa forma lúcido. Quanto mais equilibrado estivermos, este eu acho que é a grande missão estarmos numa vida plena, passando por grandes provas e expiações, porque precisamos ser testados para conquistar algum objetivo muito mais futuro. E muito provável que a grande maioria de, de todas as pessoas que já passaram por alguns reveses por desafios, por frustrações, por terríveis eh, eh, situações em suas vidas, com certeza tiveram que passar por um período de dor para entender que sim, teria sim uma possibilidade, e que até então tiveram muitas oportunidades pelo amor, por chances que pudessem ter, de conseguir chegar a um caminho mais sensato, mas não chegaram porque a dor foi obrigação para que se pudesse transformar como na fênix e renascer da cinza, um outro ser, sendo a vida em vida, aqui lhe dando mais uma chance de conseguir obter uma possibilidade de crescimento. Isso é magnífico de poder eh, falar com todos eles, porque somos perfeitos em todas as situações e, através desta força toda, por mais que caímos abaixo, quantos pés forem no precipício sempre teremos uma possibilidade de nos tornar uma nova pessoa. Isto é a facilidade que temos de enxergar como é uma mentalidade de escassez e como é uma mentalidade de abundância. Grandes pessoas, grandes empresários, grandes poderosas, pessoas que estão agora com uma grande, uma grande responsabilidade sobre obras sociais ao redor do mundo, essas pessoas com certeza elas não têm mais possibilidade de ficar analisando o fator financeiro porque tenho certeza que apesar de grande hipocrisia política em todos os lugares teve muitas pessoas que tenham uma integridade plena que sejam praticamente ascensionadas de, de, com sua grandiosidade de amorosidade generosidade e sim automaticamente só o fato de emanar energia de luz de prosperidade de alegria todas as conexões que, esta, que, que, que estes seres podem fazer no planeta são completa completamente cocriadores grandiosos e nós temos esta possibilidade de estar fazendo isto neste momento porque somos seres também de luz que estamos aqui buscando por uma informação isto para nós já é uma grande fonte de informação é que sim estamos em um caminho certo e todas as pessoas aqui que estão presentes dentro deste desta live eu quero dar os parabéns de todo o meu coração porque cada coração que está aqui hoje com certeza tem uma luz maravilhosa ou pequena fagulha Luz que pode refletir no coração de todas as pessoas que estão ao seu lado, seus amigos, seus parentes, são as pessoas mais queridas, até mesmo as pessoas que não conhecem, sem a capacidade de amplitude, e somos seres que, sim, temos uma única missão dentro dessa vida para que entender a abundância, a emanar a nossa favor é estar em propósito de numa missão de conduzir cada ser humano dentro deste planeta para uma possibilidade de crescimento e não tem preço isso é gratuito basta a gente ter a possibilidade de abra falar nossa nossa nossa oratória nos conectarmos com todas as pessoas, falar sobre todos os aspectos, estar integrado com pessoas que querem criar, crescer e poder estar fazendo transformar cada vez mais este crescimento. Praticamente é isso que nós temos das pessoas que são as grandes os grandes pensantes do mundo que conseguem ter um poder maior sobre todas as coisas. Na realidade não tem poder. São os merecimentos, a meritocracia, as pessoas constroem as suas fortes forças, fontes, porque são pessoas que estão preocupadas sempre em tentar construir algo que seja compartilhado com pessoas ao redor do mundo. E isto, quando se cria, quando se tem esta possibilidade, você está conectado com pessoas que vão somar suas forças, e assim teremos a possibilidade de um crescimento muito maior em todos os aspectos. E isto faz com que. Nós pensamos em problemas, não queremos, não encontramos desafios, não ficamos cabisbaixos, desmotivados, pensando negativo, ansiosos, porque estamos colocando a nossa mente da forma como a lei universal, como o Criador quer que, que, que progrida. E quando se tem uma porcentagem muito grande desse crescimento, dessa força descomunal iluminada, não se tem a possibilidade de estar se intoxicando e irradiando com forças negativas, com frequências de baixa vibração, e isso se conecta a uma energia de abundância. Portanto, não se tem opção, ou se vibra na abundância, ou se vibra na escassez. Não existe um meio termo, ou se é pobre, ou se é rico, é abundante ou é escasso. Podemos entender que muitas pessoas se deixam levar dentro desse contexto, principalmente quando se fala em torno de assuntos de eh, estar em uh, inversões, em empresas, em projetos, algumas pessoas acabam se adoecendo por sua própria mente, porque não pode ter uma possibilidade de uma conclusão, mas Precisa, estratégica, planejada, aonde tem aí a possibilidade de conduzir um caminho com muito mais tranquilidade, analisando todos os aspectos e acaba entrando no seu próprio buraco e também, além disso, por não satisfeita, acaba de compartilhar o seu próprio buraco com algumas pessoas. E aí, então, se cria um caos, uma zona de pânico, onde o medo prolifera, e todas as energias negativas, onde informações negativas também se conduzem, e sim, já está formado. E veja que interessante, é muito mais fácil, talvez, você cair dentro de um precipício negativo do que se criar algo que seja abundância abundante, porque é muito difícil se conectar e se manter proativo e positivo numa é, é, energia de abundância a abundância, ela te exige desafios ela exige que tenha resiliência, paciência, determinação perseverança, oração fé, todos os aspectos para conseguir manter, porque sim é um poder divino, e por um poder divino ele tem que ter um desafio uma dificuldade para que você conquiste, e se você não está conquistando ou se não está ligado aquilo, provavelmente está no outro lado que é o lado da escassez uma mente que está abundantemente, ela está sempre pensando de forma que, não, que esteja blindando o seu aspecto energético para que não possa deixar nenhum minuto algo que possa ser tóxico, ou uma toxina, ou algo que possa ser negativo, adentrar dentro do seu campo vibracional. Quando se está dentro de uma posição negativa, muitas pessoas, claro, que tendem a compartilhar. E isto se torna um câncer, aonde vai se proliferando dentro da mente de várias pessoas, até conseguir criar aí um acúmulo, um limbo energético de coisas que não tem, não, não, não tem nenhuma razão para ser, mas existe. E isto é muito mais fácil de fazer do que se conseguir conquistar a abundância. Porque a abundância é algo divinamente imensurável. Yeah. E muitas pessoas às vezes estão um passo de conquistar o seu sucesso, mas por algum erro, equívoco, ou talvez por sua mente limitante, suas as crenças ou talvez até mesmo por se deixar influenciar por mentalidades de escassez, acabam voltando para o limbo e não tem mais como voltar até que consiga de novo passar por um, uma, um sufoco de dor e talvez querer renascer da cinza novamente para um novo passo então começa uma nova possibilidade de crescimento. As pessoas de mentalidade de pobreza geralmente têm uma abordagem muito curta em relação às suas finanças, gastam dinheiro eh, imediatamente em desejos superfluos, em coisas limitantes, elas têm uma razão para se satisfazer dos seus problemas que ainda não foram capazes de ser solucionados para eh, se esconder atrás de consumos excessivos, para satisfazer seu ego antes de querer corrigir, ter as pessoas que gastam muito mais do que têm para poder se comprazer com eh, artigos materiais e talvez provar algo para para as pessoas que também pouco se importam estão se lichando até às vezes para o que o que quer dizer uma situação dessa, enquanto a mentalidade de co-criação de abundância está sempre pensando em uma solução para aumentar a sua riqueza, seu patrimônio, de como compartilhar, de como ajudar, de como crescer, de como administrar, de como liderar, de como fazer com que as pessoas possam ter soluções melhores para que lá na frente, no futuro, possam viver uma vida mais plena. sabe conseguem entender que se não é imediatamente, nada acontece do dia para a noite. Todas as vezes que tem que fazer algo, tem que ter um planejamento e saber que sim, teremos momentos de dor, teremos momentos de resiliência, teremos momentos que teremos que estar trabalhando muitas vezes, mais ao dia ou à noite, para conseguir conquistar uma possibilidade. E outras pessoas querem apenas ter um pequeno trabalho de 12 horas por dia para enriquecer talvez uma pessoa, e se passam um mês 30 dias praticamente trabalhando 12 horas por dia, com uma pequena folga ou um, um, um dia de descanso, para chegar no final do mês e pagar seus boletos, suas, suas suas dívidas e, automaticamente, talvez até utilizar aí uma tarjeta de crédito para financiar algo para suprir sua dificuldade, porque não estás de acordo com aquilo que estás fazendo, estás infeliz, porque vivem na corrida de ratos. E vivendo sempre no imediatismo, gastando aquilo que poderia estar sacrificando em algum momento para conseguir conquistar uma vida diferente em futuro. Eles também podem ter crenças limitantes sobre a capacidade de ganhar dinheiro. Muitas pessoas acreditam que sim, basicamente minha vida foi nascer para trabalhar, transformar, pagar minhas contas e viver esta vida sempre na mesma situação, como uma bola que nunca, nunca se acabe. Porque já está enraizado em sua consciência e automaticamente muitas pessoas que ainda não se encontraram com seu íntimo, ainda precisam passar por essa possibilidade de crescimento e desenvolvimento através daquilo que está enraizado dentro do seu interior quando se consegue encontrar a possibilidade de crescimento, de desenvolvimento e aparar todas as arestas que estão te trazendo a improdutividade de uma mentalidade melhor, você consegue então começar a caminhar de uma certa forma, mais uh, dinamicamente, né, abundantemente, é como se fosse praticamente uma situação de um adicto que passa por uma dependência e não consegue se curar se não buscar o um próprio a própria admissão que está passando por uma situação. E assim acontece com todas as nossas situações, as, as nossas limitações que acontecem dentro da nossa vida. Eh, temos assim possibilidades de medos, traumas, temos muitas coisas que estão enraizadas, todos os nossos hábitos que nos fazem a menor sentido na nossa vida, precisam de alguma forma botar para fora, entender, encontrar esta dor, abraçá-la e curá-la. Muitas pessoas têm a possibilidade de investir numa terapia, numa mentoria, estar pronto perto de alguém que possa estar trabalhando com um, um, um, um tratamento, talvez um psicólogo, um psicanalista, para poder desabafar todos os problemas e encontrar uma solução que possa levar ela para um próximo nível. Quando se encontra ou se dá de cara com a verdade que passamos das nossas insuficiências, isto, para mim, é você encontrar o caminho da abundância. Eu deu certo para mim. Eu sou um ser que imperfeito, que passei por muitas desavenças durante todo o processo da minha, da minha criação, mas graças a minha, minha fé, minha fé e meu, meu, meu, meu, minha, minhas crenças em um ser superior e toda a possibilidade de admitir que sim. Eu tenho falhas, eu tenho problemas, eu tenho desafios, eu tenho vícios, eu tenho mal costumes, eu tenho pouco mal hábitos, eu tenho que entender que sim, se eu quero ter uma vida abundante, eu tenho que ser uma pessoa de caráter nobre, la nobreza, de ter perspicácia em todo esse sentido, de ter um equilíbrio, de buscar a energia, a energia latente de, da energia universal que pode me levar para um próximo nível, e pensar desta forma é estar em comum, Uh, acordo com todas as possibilidades sem deixar uma falha, porque a grande maioria das pessoas que não conseguem co-criar e produzir uma mentalidade de abundância é porque tem algum problema relacionado a ela que nos dá, não não não não, não, não lhe possibilita que tenha a quebra de chave, a virada de chave para conseguir conquistar a sua abundância. Pode momentaneamente passar por alguma eh, resiliência e, e, pers e persistência em, em algum acordo, mas creio que por uma fraqueza, por uma mentalidade ou talvez muitas vezes compartilhar com pessoas erradas, toxicidade e não se blindar desses aspectos, tem a tendência a cair novamente. E isto é muito importante para que qualquer pessoa queira crescer na vida integralmente. Então, o que estou falando é que existe uma nobreza, na verdade maior, no equilíbrio constante de estarmos conectados com tudo aquilo que é completamente íntegro com o universo. E quando se estás assim, é praticamente se sentir como um êxtase muito grande na lucidez, por exemplo, é sentir dentro desse corpo, dentro da sua mente, que tem uma energia pulsante, iluminada, na luz dourada que te leva a caminhos que jamais talvez você pudesse acreditar em seu passado. Talvez possa presenciar alguns milagres na sua vida acontecendo, porque sim, a tua energia está completamente conectada com o que é real e divino. Então, não tem por que ter medo, não tem por que ter insegurança, não tem por que essas palavras, esses sentimentos, essas emoções não as fazem parte do seu vocabulário. Porque você se tornou nobre e forte, de uma força que vai te levar na conduta. Muitas pessoas vão chegar assim, porque se você é luz, algumas pessoas que são iluminadas são como também faixas de luz, onde alguns insetos. Precisam estar buscando a luz para se, se, se conectar. Isso faz parte de todos, mas nós, como luz, não podemos vê los como insetos, podemos olhá-los como não sabem ainda o caminho da luz. Por isso, procuram a mim, procuram a você, procuram a, a luz para encontrar uma luminosidade, ou talvez, nesse aspecto, uma mão que possa auxiliar essas criaturas a conseguir encontrar a mesma possibilidade de crescimento. Algumas pessoas podem até, quando estão pairando nesta energia de escassez, se diferenciar ou se sentir, de uma certa forma, com um sentimento um pouco escasso da inveja, da intolerância, da crítica, porque sim, tem uma pessoa que está em um crescimento eu não tenho, não consigo entender como esta pessoa pode ter uma possibilidade de crescer tanto desse jeito. Eu estou aqui, sou uma pessoa igual, tenho as mesmas faculdades, uma formação até melhor, mas não consigo estar no lugar que aquela pessoa está, porque a diferença está dentro do seu coração. Basicamente é isto. Não tenho o que falar, porque, na realidade, quando entendemos que é o grande valor. Tudo que precisamos está dentro de nosso peito, da nossa mente. Quando nós colocamos as coisas certas no lugar certo, você está fazendo certo e quando está fazendo certo, não tem como fazer errado. É isto? Certo ou errado, abundância, escassez, positivo, negativo, preto, branco, sim. Temos duas polaridades que não se encontram. É como um imã que não consegue, uma, uma, uma, eh, não consegue se manter conectados, porque cada um tem um polo de uma forma completamente diferente. Então coloco aqui a vocês uma reflexão. De qual lado você está vibrando agora neste momento? se está vibrando na energia da abundância? ou se está vibrando na energia da escassez. Se você está neste momento, ou em algum dia, se você quiser agora fazer uma reflexão e olhar para sua semana, ou dia anterior, ou um mês passado, um, um, um tempo a mais, quanto tempo se dedicou a conseguir manter a sua energia vibracional em estado de abundância? Porque sim, isso é um exercício. É como ir a uma JIN, uma academia, para fazer um exercício de musculação, ou na ginástica, ou na corrida, ou na pegar na onda, ou então qualquer faculdade que necessita, precisa de estudo e precisa sim conhecer essas possibilidades. Quando se puder analisar quanto tempo você está sabotando o seu dia, quantos pensamentos negativos, temos milhares de mil pensamentos durante todo o dia é impossível que não não consigamos pensar não, não, é impossível quase não conseguir pensar negativo né isso é uma, uma, uma, uma... se nós se, se não estaríamos aqui como divindades e não estaremos nesse plano sim creio mas a, a intuição é aqui é colocar a possibilidade de entender que podemos diminuir a latência negativa dentro do nosso corpo e nossos pensamentos nossos hábitos para conseguir corrigir aos poucos nós somos seres imperfeitos, estamos aqui, está tudo bem. Mas quanto mais estivermos numa classificação de latência positiva, muito mais coisas positivas vão acontecer em nossa vida. A mentalidade positiva, a mentalidade de abundância, ela está conectada com todas as situações ao redor da sua vida pessoas que podem morar no mesmo teto não têm as mesmas vibrações e talvez não tenham as mesmas possibilidades de conquistas, de estrutura, evolução, porque não se compreende, porque uma está muito focado na sua, nos seus valores totais e focado intensamente na sua criação, outra está ali trabalhando ou em algum sentimento que talvez ainda não tenha botado para fora e curado dos seus aspectos que estão deixando de uma certa forma retrógrada na energia da corrida, da abundância. Sim, sí, se pode estar. Se pode estar com os familiares. Temos que ter até possibilidades de uma reunião em conjunto com todas as pessoas para poder criar uma um estudo apropriado e talvez criar também uma organização ou uma logística ou na estratégia, um planejamento de nos mantermos serenos, plenos por dias, nos respeitando tendo mais a possibilidade de estar utilizando da sutilidade das energias ao redor que temos através de de, de, de, de meditação exercícios uh, algumas alguns alguns eh, algumas algumas possibilidades de hábitos muitos básicos que são importantes durante todo o dia um exercício de eh, evangelho em lar né uma leitura eh, bíblica eh, uma oração um dia sequer planejado sempre num horário eh, gradativo para que se possa conectar por exemplo no um domingo na sexta tarde, eu tenho uma leitura bíblica, onde estaremos em família, em conjunto, fazendo um preparo. Isso também te dá a possibilidade, porque pilar espiritual é importante, se está se conectando com aquilo que vai te dar a intuição. E quando se alimenta de coisas produtivas e positivas, mais se vai a pairar pela energia da abundância. Então, este é o grande caminho. As pessoas hoje no mundo que estão imediatistas e e, e, e na competitividade muito grande, estão focadas em algo que não está de acordo com... É com, com, uma coisa imediata, uma coisa muito aqui automática. A possibilidade de crescimento está em todo o mundo, é muito grande. E as pessoas precisam deixar as coisas pequenas e começar a co-criar a coisa maior, que esta tem a possibilidade milagrosa de tornar o restante todo uma positividade. O polo gigantesco de criação universal é muito mais abrangente, e quando se está conectado, as coisas mínimas, os problemas, as situações, as negatividades, todos os traumas, medos, anseios, todas as crenças limitantes que se tem de, de, de sua vida, não, não interessa. Anyway, Todas essas possibilidades se podem estar agora, nesse momento, sendo iluminadas por uma luz que automaticamente vai afastando essa energia e transformando, então, a sua possibilidade de estar cada vez mais sutil e de acordo com o universo. Tem muito a ver com aquela na força grande do livro de Segredo. O Segredo é um livro que também te fala sobre ação e a reação. Sobre dar e receber, sobre tudo que se planta, se colhe da mesma forma. Então nós temos que ter essa possibilidade de entender o que quer escolher. Estás fazendo uma colheita saria neste momento? Ou como fez o suplantio? O que está semeando em sua mente neste momento? Que está de certa forma ou te remediando ou de certa forma te envenenando. Temos que cuidar com os excessos daquilo que nos envenenam ou daquilo que não é importante para nosso desenvolvimento, porque isto é o importante para nós termos uma possibilidade de crescimento cada vez maior. E isto é, é, é gigantescamente, astronomicamente milagroso. que Eu posso falar porque eu, eu vivo neste sentimento. E tem, claro, obviamente, temos dias que não serão buenos E tá tudo certo, somos pessoas que temos que conviver com isto Mas, pode ser difícil, desafiador, mas o que fazer com esta situação? Se você não tem controle de algo que está externo, você tem controle com aquilo que você faz, com aquilo que está externo. E a sua possibilidade de se respeitar, admitir o seu amor próprio, o seu valor, e não se... Deixar abater ou se intoxicar com uma, uma situação que pode te levar a algo uh, negativo é a grande missão que tem que fazer. Por isso existem desafios na nossa vida, temos que passar por desafios, temos que passar por dificuldades, temos que passar por esses momentos porque é aqui que existe uma cura e precisa ser curado é este hábito que você sente todos os dias que é uma possibilidade que te dificulta para você não ser uma pessoa plena, feliz, nobre de verdade. Você sabe que não é de verdade. Você sabe que não estás vivendo a verdade da abundância. Eu pergunto mais uma vez. Onde estás vibrando agora neste momento? Na vibração de escassez ou na mentalidade de abundância? Não existe duas possibilidades. Ou é abundância ou é escassez, ou é rico, ou é pobre, ou é positivo ou é negativo, não tem a possibilidade de estar em meio termo, como se está passando por uma, uma corda bamba em meio de todos os polos. A decisão de cada, a mentalidade, está dentro do seu coração. Para onde se quer, para onde se quer chegar e o que se quer colher, é na resposta de cada um de vocês que estão aqui agora, neste momento, colhendo esta palavra, esta de, de, essa, essa informação. Eu creio que sou muito melhor falando do que tentando apresentar aqui uma possibilidade de crescimento, de, de, de resumo que fiz para poder me guiar, porque transcendo demais em todas as coisas que estou falando, como se estivesse recebendo algo, de uma intuição que está completamente ligada a esta razão abundante para poder passar essa informação para cada um de vocês, porque creio que cada um, todos têm uma certa fraqueza, uma certa deficiência, uma certa dificuldade, algum botãozinho dentro da de sua da sua mente cocriativa, neural, sistêmica que precisa ser lapidado e por isto estamos aqui conectados com esta informação. Eu creio que de todo o coração, todas as pessoas aqui têm uma possibilidade muito grande de fazer grandes milagres aconteceram dentro das de suas vidas. O milagre está dentro de cada um de nós que estamos aqui agora. Isso já é um milagre. Se você está aqui é numa hora assistindo a mim, que estou aqui falando com todos vocês, que às 10 da noite aqui em Brasil, já são 11 horas da noite, uma hora de... Estás disposto a ouvir a dar-se o tempo para acreditar em alguma coisa que se pode melhorar e que, com certeza, a partir de hoje, vai sair daqui muito melhor do que, com certeza, todos os outros dias da sua vida, porque uma mente que se expande e se dá direito de se expandir, ela nunca mais retorna ao seu estado anterior. E eu creio que eu poderia estar aqui falando muito, muito mais exemplos, mas também não quero me estender porque tenho certeza que o processo maior entenderam do que pode ser a mentalidade de abundância e a mentalidade de escassez. Agora, a informação também não, não é tudo, porque ter informação e ter conhecimento é algo que todas as pessoas podem fazer, é muito fácil, se pode entrar no google e também fazer uma pesquisa muito abrangente sobre tudo isso mas o importante disso é que se não tem conhecimento absorvido e não tem uma prática que é a ação ação não tem também a possibilidade de corrigir as rotas de entender o que pode ser melhor o que pode ser diferente eu não falo errado eu não falo negativo eu falo desafios e tentar algo. Então, de nada adianta termos um conhecimento, também temos eh, possibilidade de crescimento, de termos eh, pessoas que estão capacitadas a poder trazer essa possibilidade de desenvolvimento, se nós não, a partir deste de momento, colocarmos uma mão no nosso coração e analisar em tudo que podemos fazer de melhor que seja um por cento a cada dia para nos tornarmos uma pessoa que possamos vibrar é não na mentalidade e abundância. E quando se faz esta análise e começa a galgar isto, colocando em prática, mesmo com desafios, mesmo com quedas, mesmo com todas as forças resilientes que necessita, você está abrindo a porta do seu caminho de ascensão. E aí, com certeza, não precisamos nem falar de financeiro, porque... Quem tem a força grande dos reinos do céu, do céu, com certeza a todos os valores do mundo à sua disposição como mérito, porque estais fazendo, fazendo o caminho que tem que ser o caminho pleno da integridade, da verdade universal. Eu creio que basicamente não posso nem preciso me estender muito em querer apresentar mais, porque basicamente esta seria a minha mensagem que a partir deste de momento coloquem lá a força espiritual em seu coração e façam com que a partir de hoje possamos ser um por cento a mais melhor em cada questão que você sabe dentro do de seu coração lá sua mentalidade o que está fazendo que talvez não esteja te dando a possibilidade de um sucesso pleno muitas graças a todos creio que foi muito bem explanado e de coração para todas as pessoas. Quero que todos vocês possam levar a luz do nosso querido Criador em seus corações e que possam também transformar a energia de todas as pessoas que estão à sua volta, nas suas casas, em seus lares, seu trabalho, seus parceiros, seus colegas. Todas as pessoas possam receber a luz divina e a luz dourada do Criador. Que assim seja. Graças.